Quanto mais prolongar as suas falas, maiores serão as chances de se prejudicar em algum momento. E isso independentemente do quão bom tenha sido sua eloquência ou mesmo o conteúdo de seu discurso. Pois veja bem, em uma argumentação, nem sempre o raciocínio das pessoas seguirá o mesmo caminho. Portanto, não importa o quão persuasivo você seja, nunca será capaz de retirar toda a vulnerabilidade de suas palavras. Por exemplo, imagine que um palestrante, em um discurso, está defendendo a uma causa nobre e por mais retas que suas palavras se demonstrem, sempre haverá um contraponto, um oposto, uma crítica ou algo que o desfavoreça e o coloque em xeque a uma situação desagradável e até mesmo frustrante, porque isso não diz respeito ao que a pessoa está abordando, seja bom ou não mas sim a indivíduos desafortunados que estarão à espera de uma brecha para sim poder agir. Portanto, se quer aprender a controlar cuidadosamente o que se revela, evitando abrir brechas em suas falas, fique comigo até o final desse vídeo. E, aliás, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, peço para que se inscreva desde já e ative também o sininho de notificações. E sem mais demoras, vamos ao que interessa. Abrir demais a sua boca só o tornará mais vulnerável, pois, como dito no início, não existem meios capazes de tirar totalmente as vulnerabilidades de suas falas. Por isso, prefira dizer sempre menos do que o necessário. Prefira abrir espaço para que as outras pessoas preencham o silêncio com comentários que acabarão revelando informações valiosas e que até mesmo podem ser úteis a você. Usar essa tática é agir de forma cautelosa e que te permita flutuar livremente entre os estados de defesa, alerta e até mesmo de ataque, e isso em quase todas as áreas da sua vida, acumulando informações para que no momento mais oportuno e apropriado haja com base no que adquiriu. Desse modo, conseguirá obter vantagens em relação aos outros. Logo, as palavras depois de ditas não podem ser tomadas por de volta E desse modo, aqueles que guardam a sua boca conseguem conservar a sua alma, enquanto aqueles que muito abrem os seus lábios, perturbação há de haver em suas vidas, cabendo a cada um controlar o que diz. E por mais que haja satisfação momentânea em se dizer o que pensa, não há de faltar correção para que este aprenda o poder de suas palavras. Por isso aprenda primeiro a ser sensato e prudente no que diz para só depois aprender sobre o silêncio. Porque do mesmo modo que as suas palavras podem gerar interpretações diferentes e das quais você não contava, o seu silêncio também é capaz de gerar os mesmos pressupostos. Agindo dessa forma, você é capaz de conquistar a vitória antes mesmo de declarar o conflito, pois desse modo você sempre estará em vantagens diante de uma conversa. E embora seja sabe, distrair a atenção dos seus propósitos, haverá momentos em que precisará estender as suas falas ou até mesmo se expressar um pouco além do que pretendia, para que assim evite uma má interpretação por parte da outra pessoa. Pois embora dizer sempre menos que o necessário, seja nitidamente um excelente artifício, este também não pode ser usado indefinidamente, uma vez que esses atos podem desgastar as relações e levantar suspeitas sobre o que realmente pretende fazer, de modo que os indivíduos se sintam menos confortáveis em estar com pessoas das quais elas não conhecem as intenções. Portanto, essa estratégia deve ser usada com cautela e somente nas ocasiões certas, como já dito